Meu nome é Eduardo Galvão, sou analista de negócios no escritório regional do sudoeste paulista, localizado em Itapeva. Nós realizamos vários projetos relacionados ao segmento de artesanato aqui na região e encontramos várias dificuldades na gestão dos pequenos negócios relacionado ao artesanato. As grandes dificuldades são semelhantes, relacionadas a finanças e a marketing. A finanças, as dificuldades são de controles financeiros e precificação. Quanto a marketing, as grandes dificuldades são na divulgação dos produtos e comercialização. Então nós realizamos vários projetos para sanar essas dificuldades. Moro na cidade de Apiaí, no Vale do Ribeira, né? no bairro Mineiros. Aqui nós trabalhamos com artesanato em argila, a cerâmica, né? Fazemos peças utilitárias, até as decorativas. A gente é um grupo, né? Fomos é, reconhecido pela Sotaco. É o primeiro grupo no estado de São Paulo. Foi nós o primeiro, né? Nós trabalhamos em cinco artesãos e ainda não somos uma associação. O curso que a gente fez pelo SEBRAE ajudou bastante a gente na forma das vendas, né? Porque a gente ainda não vendia pela internet, né? E daí, devido à pandemia, o espaço, a gente vendia só aqui no espaço, né? E daí o espaço ficou até um pouco fechado. E daí a minha menina, né a Jaqueline, começou as vendas dela online. E daí foi o que a gente aumentou a nossa renda. Vamos continuar vendendo no espaço e vamos continuar vendendo pela internet também. Eu acho assim que se a gente não tivesse feito o curso, a gente não tinha uma iniciativa. A gente não sabia como que ia mexer com o negócio. A gente não tinha por onde começar. estamos em Guapiara e o nosso trabalho é o trabalho com a palha do milho crioulo. É uma associação de mulheres, só tem mulheres. Atualmente, somos em 16 mulheres que trabalham com o trançado da palha do milho crioulo Boa e os bordados e os móveis de pássaros. A questão da palha, a plantação, ela tem um milho que ele demora seis meses para ficar seco e tem um outro que demora quatro meses. É, atualmente, por conta da pandemia, a associação está vendendo mais é, via WhatsApp, Facebook. Nosso carro-chefe é a galinha e ela demora em média de cinco a oito horas para ficar pronta. artesã há 10 anos, só que eu trabalho com pássaros, essas coisas faz 10 anos que a gente está no pássaro então, esse daí, a gente tem o livro é, do Mato Atlântico os pássaros que tem na nossa região e aí a gente fez o molde dele em um papel aí a gente recorta costura as partes os tecidos depois a gente faz um recheio com, às vezes com lã de carneiro com manta acrílica, assim Aí o resto do acabamento a gente faz tudo a mão, pontinho a mão. É, a Sebrae ajudou em questão de nós é, é, fazer o preço dos nossos produtos, como vender, como atender os clientes. Foi muito legal para nós, né? porque o Sebrae para nós foi muito bom. Nós temos que ter bastante fé em Deus e muita força e coragem, levantar a cabeça porque essa pandemia, esse momento ruim, não pode continuar do jeito que está. Nós temos certeza, se Deus quiser, que nós vai ter mudança. E também com a ajuda do Sebrae, temos certeza disso.